Música What? Fala What the fuck? What? Agora fala se a muito tarde, the fuck? What the fuck? <laughs> Vocês devem estar agora a vir aqui a passar no ecrã uh, print screens de quem partilhou o último vídeo. Como vocês já viram no título, vamos fazer aqui prank call. Pessoal, eu vou aqui procurar no telemóvel lá o custo ou o LX números para ligar. Eu também acho que vou fazer com pizzarias, baraquinho e o Bem pessoal, eu já tenho aqui o número do Burger King e o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar para eles a perguntar o número do McDonald's e se eles me derem, eu vou, ao Mac, vou ligar para o McDonald's a perguntar o número do Burger King. Vamos ver como é que corre. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Falou, dá-se mais tempo para ter na frente da puta do telemóvel. Pô, está tudo, não atendo. Estava, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Estou a falar com o Burger King, certo? Sim. Yeah. Pronto, posso fazer uma pergunta? Sim, com certeza, por favor. Será que me um pode arranjar o número do McDonald's, se <risos> vai chamar? Oh. Estou? Ó, cá Ó. Muito boa tarde, estou a falar com o McDonald's, certo? Sim. Pronto, uh, posso fazer uma questão? Não posso fazer uma questão? Sim, sim, posso fazer uma questão. Pode-me dar o número do Burger King, se faz favor? Olha, mas estou de ligar a pedir isso. Desculpe, não estou a ouvir. está a falar muito baixo. Muito cansas de ligar a pedir a mesma coisa? Não estou a perceber. Não está a perceber? Não. É que já não é a primeira vez Oh ah, José, diga-se da merda, caralho! Ai, desculpa pai, fogo! <risos> Pessoal, vamos ligar agora para a telepisa para perguntar o número da pisada Já Estou muito boa tarde. Uh, eu posso fazer uma pergunta? Uh, Sabe-me dizer o número da Pizzada se faz favor, que eu não encontro aqui na minha lista de contactos. Não, é que para aqui. É para aqui? Sim, sim. Pronto, então eu posso fazer outra pergunta? Uh, dá para alugar pizzas? Dá. É. é quanto é que fica por mês? Fica é, não sei, Diga-me estou a ouvir. Não? Não. Temos é pena. Pena tem as galinhas, é a tua mãe afilhada p... <risos> E o que é ele? Sim, dá Bem pessoal, nós vamos ligar para uma pessoa e vamos fazer de conta que a pessoa nos ligou em vez de sermos nós ligar. Eu já estou imaginada assim. Sim? Estou sim? Porquê que me está a ligar? Estou. Estou? Sim, porque é que me está a ligar? Recebi agora uma chamada sua. Não conheço o número. Desculpa, me estou a ouvir. não estou a ouvir. A senhora então liga? A senhora liga? Me está a brincar com a minha cara? Eu tá, então eu estava aqui na minha, na minha masturbação e está a fazer isso? Olha! Não olho para lá nenhum. Estou Não Estou muito boa tarde. Boa tarde. Estou boa tarde. All me are familiar faces out. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Uh, estou aqui a ver um anúncio no OLX, num Seat e Visa. 4.999 euros. É, é o senhor? Pronto. Uh, aqui diz que a localização Marinha Grande. Condição usado, ano 2008. Tem 278 mil calhão desprecorridos. Um... Tipo de caixa é manual? É tipo de caixa manual? É tipo de caixa manual? Sim. Uh, pronto, é diesel. Pronto, é gostoso, hum, pronto. Eu era só para dizer que obrigado pela proposta mas não estou interessado. Ah, se, enviou, se enviou o anúncio para, para o LC está a fazer uma proposta, as pessoas para viajar para, para comprar. pronto eu, eu não estou interessado na proposta. A proposta de posto o carro está muito, muito tanto caro à venda, não quero essa proposta. Eu não fiz proposta de trilha, meti o carro à venda. Sim, pronto, então está a fazer uma proposta às pessoas. Propõe 5 mil euros pelo carro. Não dá para aumentar Sim. o preço? Gostava que fosse mais é. caro. Acho que o carro vale mais, acho que vale 7 mil euros. Eu pago-lhe 7 mil euros pelo carro. O carro, ou seja, não é o carro para ver o site do carro, para ver o material que já foi gasto do carro. Eu, não, eu gosto muito de carro a diesel, percebe? E ainda para mais, eu gosto, eu estou eu a ver pela beleza, pela beleza eu gosto muito do carro. 7000 euros, dá a ver 7000 euros já, na mão mesmo. Eu não preciso 7000 euros, eu acho que 499 euros, 5.000 euros, eu gosto de 499 euros. 5.000, aqui diz 4.999 Pronto Sim. Foram. É 1 euro dá para comprar um café. Como? É? 1 euro dá para comprar um café, portanto não diga 5.000, se está a 4.999 só para 4.990 não, para que carro. Não vale a lheixa. É verdade, é, mas é só para ligar mesmo, para ter que não estar interessado. Andei a fumar a sua mãe? Ah oh, João, está a fazer, caralho? Ei, desculpa, paizinho. Rapaz, não me batas. Que essa merda, caralho, pá! Foda-se, tá ligado ah, pra da puta, ah, não, Ah! Ah! Ah! <risos> <risos> oh, ah, fazer um tal de madeirense, pô! <risos> não, não vai, É um remix com isto. Todo. Tanto tempo, caralho. Eu aqui um. Um Volvo. Um Polo estimado. Um Polo. Por... <risos> um Volvo Polo e eu. O Polo está estimado? <risos> o Polo é de que cor? Caga, está feito, vai ser O Polo está de que cor? E dá, e dá para levar para, para casamento? Acha, acha que é apropriado para levar? E lá, acho, não é? Não acha-me é tocar por uma camisola? <risos> Estou sem muito boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Estou a ver aqui um anúncio no curso de susto, um polo de 1760 euros. Isso. Pronto. Eu não tenho... No meu telemóvel não dá para ver as imagens, portanto eu não consigo ver. Está a dizer a cor do carro. É preto. É preto? Pronto. Uh... 1760 é o... é o mínimo que consegue fazer. Sim. -me nós, não. Não, não. não estou a perceber. Então, com mudança de 1.700. 1.700? Isso. Hum... Não dá para fazer 1.400? Não não. Não, não, não, Pronto, então pronto. vamos falar como se fosse de 1.700, então. Acha que, eu, tô... eu gostava de levar uma rapariga comigo para uma festa, acha que é apropriado levar esse polo? Uh... Sim, então, é Uh, tipo, digamos assim, eu, o meu, eu normalmente uso o M, portanto, não sei se servirá para a ocasião. É que eu tenho uma grande dúvida, ok? Eu, eu como normalmente uso o M, gostava de saber se dá para levar para a ocasião, esse Polo Como eu vou com uma rapariga, entendo? tá bem, tá bem, tá bem. Ah, uh, desculpa. Ih, <risos> está a trabalhar bem chunga. Mas pronto pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aí um mega like se quiserem mais prancá-los. quero vocês a verem aí nos comentários a dizer mais calls ou é prank calls gostava de agradecer ao Miguel por ter gravado, mostra-te aí. bem é? Yeah. Ah! Pronto, pessoal, foi tudo por hoje, espero que tenham gostado, fiquem bem e fui! Hey, mama,